Eu acho que ainda não aprendemos, mesmo depois de tantas barbaridades que sucederam outrora lá fora. Porque poucos odeiam tanto e no seu ódio ainda ferem a tantos? Porque ainda sinto o gosto absinto de um holocausto já tão distante? Porque ainda aperto o meu coração. Essa tão terrível sensação, o estigma que aclara o enigma de um emblemático holocausto que tantas vidas ceifaram, se torna vivo na memória, mas ainda não se mudou a história. Ainda se mata covardemente, ainda se persegue gente. Ainda existe a intolerância, ainda se odeia em abundância, talvez não de forma tão emblemática, mas quando caminho pelas ruas e as valas sujas de sangue, da violência que a, a miúde se impetra, vejo refugiados a fugirem, cristãos serem decapitados e a fome que lá fora assola. E o homem a se olhar no espelho, preocupado apenas consigo mesmo. Vejo o desespero no olhar de uma mãe e a tristeza no olhar de um pai ao ver o seu filho seguir caminho que não volta mais e o império das drogas em que os homens de togas não veem eu vejo marginais sustentados por uma ideologia sagaz, onde derivam leis lenientes por demais. Eu vejo muitos políticos gananciosos e vejo Deus a contemplá-los, homens que se tornaram vassalos. O professor juntou-se ao artista, tiveram todo o apoio do jornalista, com o seu ideal profundamente progressista. Eu vejo um abstrato holocausto de crianças arrancadas com vida, defenestradas, dilaceradas, num projeto podre e morto. Eu vejo mães fazendo o aborto. E isto parece nunca ter fim, enfim. Eu vejo muita dor e muito ódio. Não sei se há é esperança para mim, pois o mundo parece, não parece tão belo assim. O que seria do Brasil se a esquerda tivesse se estabelecido no poder? Cujas ideias socialistas fomentam o um mais desumano regime que se esconde por detrás de uma pseudo igualdade quando na verdade traz em intrínseco a falta de dignidade, onde em um terrível autoritarismo de tão sectária ideologia autocrática com perdão da redundância dinastia que nivela sempre por baixo, fazendo da sociedade um fiasco nesse maldito proscrito socialismo que segrega e exonera e se desesperam, enquanto seus emanadores são os favorecidos administradores de uma ideia tão autocrática, antagônica à liberdade, inimiga da verdade, que empobrece a sociedade. Quando eu volto os meus olhares para a Venezuela, me vem um sentimento de tristeza que não difere da Argentina, que parece tão propensa a seguir a mesma sina. E eu me sinto culpado por estar aliviado, já que o Brasil deste flagelo momentaneamente foi poupado. Como dói saber que líderes sul-americanos tiveram a inspiração de Fidel Castro, de Ernesto Che Guevara ao revolucionário novamente a América do Sul, porém não se valendo da truculência apesar de não serem poucos casos de violência. Existe um alívio porém cercado com uma funesta nuvem sombria que infelizmente não saiu de cima da gente, mas as nas mediações se fazendo eminente, tentando a todo custo retornar pois ainda se faz evidente a disseminação de ideias progressistas que deturpam as bases da democracia. E nesta desventura, não avassalam com vidas, mas afastalaram com um aparelhamento absurdo em que fizeram de nossa nação um verdadeiro covil para ratos, tudo isso com o intuito de se manterem no poder. E uma pergunta não quer calar. O que seria do Brasil se a esquerda tivesse se estabelecido no poder? Na verdade, é uma pergunta retórica, cuja resposta se encontra no início desta crônica, quando abordei a respeito do gosto absinto de um holocausto já tão distante.